A é, que, que minha fala é muito rápida, eu, eu quero falar em relação à a, a, a coluna. Aquela coluna é, é colocada em frente ao, ao supermercado Gilmar, aproximadamente ali, que seria um pardal, né? sinalização a qual foi instalado pela Ocorreram na frente na, local. E aí eu acho que nós poderíamos tomar providência, por exemplo, através de Vossa Excelência, que está encaminhando, está encaminhando o ofício para a 101 um, para ver que providência ela vai tomar em relação àquela coluna que está ali feita. São vários acidentes, eu estou com um estabelecimento ali, montando um estabelecimento ali, são vários acidentes. Graças a Deus, por enquanto, não teve uma morte, um acidente muito grave. Mas eu vejo um momento de acontecer um acidente grave ali. Então, senhor presidente, é, eu pediria que a vossa excelência, é, através do de político um dessa casa, tivesse caminhando o risco, assinado por todos nós, para que essa empresa tomasse o mais rápido possível a providência em relação a tudo. Nosso representantes do povo Tem uma população com, com, com que, com, é, com, Cadê a vossa Pedê Pedê a vossa excelência aqui é, é, é, é Para que a presença de tá assim, é, nós todos É, colega Vamos fazer o seguinte Você aproveita e já Passa para o doutor Roberto o doutor Roberto já providenciar e eu encabeço e eu tenho certeza que todo mundo vai, Entendeu? com certeza, assinar e a gente manda pedrinho para o popular direto lá. Amor São presidente, muito obrigado, então, é é essa é a minha fala por.